Descobri um mundo novo, né? um mundo mágico, um mundo que eu volto a ser criança, né? eu volto a, quando eu estou com aqueles bonecos, eu volto aos meus tempos do meu quarto, brincando com os bonecos lá, construindo os mundos, sem sequer saber, sem sequer imaginar que um dia eu viria a ser ator e, como ator, como meu ofício, como meu trabalho, eu ia continuar brincando né? nesse mundo. Do teatro e da arte em geral. Eu disse pra minha mãe, mãe, eu ainda não sei tudo que eu vou ser nessa vida, mas eu vou ser bonequeiro. E aí de lá pra cá eu não parei mais de fazer boneco, né? E todo boneco é uma extensão do teu corpo, uma extensão de ti, uma extensão de você. Sem falar que ele é, ele não está, ele é do boneco ter a sua vida ele realmente tem a sua personalidade ele tem a sua história e ele e ele fala o que ele quer ele faz o que ele quer ele não ele não obedece um titiritero completo por como eu o veo por lo menos é aquele que é capaz de comunicar com o seu corpo com sua voz, pero a través de algo que não eres tu que é algo que não está vivo terminas anulando-te para poder darle paso a esta nueva vida. Darle vida a un muñeco de trapo, a cualquier cosa, idealmente hacer que esté vivo, ¿no? Eso, eso es un privilegio que me parece que pocas profesiones lo tienen. Amor, solo amor, amor, amor. Es, es este, como siempre que eh, que voy a empezar, por ejemplo, una función yo de todo corazón le doy gracias a Dios porque gracias a Él puedo mover estos dedos gracias a Él puedo respirar gracias a Él puedo entender y puedo por un instante que así como el Creador le dio el, ese soplo de vida a Adán de la misma, so, de, de la misma forma nosotros eh, lo que hacemos es, es lo mismo entra la mano al títere y lo primero que mis títere hacen es eso Respira. O que fazemos é recrear, não criamos, recreamos. E a partir de aí, começa toda essa dança visceral, começa tudo isso. Eu ajudo esses seres falarem o que eles querem. Esses seres, esses bonecos, eles têm uma certa urgência em passar uma mensagem. Imagina, o boneco não tem vida própria. Eles começam a ter vida própria quando eles estão num espetáculo. Então a vida deles é muito curta, a urgência que eles têm de falar o que eles vieram para o que eles vieram fazer é um espaço de tempo curto demais. É uma forma muito incrível de se relacionar com as pessoas, com o boneco. Ele, ele, ele, eu acho que ele consegue atingir uma coisa que a gente como como ator ou como ou como pessoa não consegue, consegue atingir o público num espaço, num lugar que é só ele, que é ele que consegue. A gente quando vem a teatro é porque quer comunhão. Quer uma comunicação de coração a coração. Teatro serve para isso. Esta é es sua função. Dar esta catarsis de apertura anímica, sea del actor que está en la escena, sea del público. Entonces, cuando esto se establece, ahí sucede la magia del teatro. Então, por eso que o nosso trabalho é tentar tirar a casca do adulto y mostrar para ele que ele ainda é criança con as sombras, né? Com a brincadeira, com as sombras, entonces aquele adulto, ele passa a ser criança e da criança mostrar para ela que nosotros adultos, né, eu, Silvia, quien trabaja com a gente, Somos capazes de fazer aquilo que a gente gosta, somos capazes de viver daquilo que a gente acredita, né? de que se eles têm um sonho, podem alimentar que vai dar certo. A gente tem que se virar em mil, em mil, mil possibilidades para poder, enfim, nesse tempo maluco de hoje, né, Em pagar as contas direitinho, fazer tudo direitinho, tem que se virar em mil para viver na arte, porque é uma luta. Mas muito prazeroso então a gente traz para as pessoas assim um pouco de esperança de que o mundo pode ser algo um lugar gostoso de viver sabe um lugar é, onde as pessoas possam escolher o que quer fazer sem discriminação né porque dentro do universo do teatro e da arte você trabalhar com teatro de sombras é um lugar de discriminado Então os adultos eles pensam Pô, por que, que eu vou para um teatro ver uma coisa infantilizada né e é uma pena que a gente passa por isso, porque o teatro de bonecos é uma coisa... Cada, cada companhia que faz seus bonecos é uma técnica diferente, é um mundo diferente. É um dos universos mais democráticos em termos, em termos dr dramatúrgicos. É, é uma riqueza imensa né? e é uma coisa única.